Será que tomar uns beady night antes de dormir é bom ou ruim para o sono? O que você acha? Olá pessoal, meu nome é Simone Simão, esse é o Calma Gente Calma. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre mitos e verdades sobre o sono. O sono é um problema relativamente... Com... O sono não, né? A falta de sono, a insônia, é um problema relativamente comum né? Se você nunca dormiu mal, você provavelmente conhece quem durma mal. A grande maioria dos adultos já passou pelo menos por uma fase de insônia na vida. E todo mundo já ouviu falar daqueles conselhos né? de, de vó, de tia, tem que fazer isso, tem que tomar leite quente, tem que... enfim. Eu vou pegar aqui algumas frases, eu vou pegar 10 frases que a gente ouve frequentemente sobre o sono e eu vou dizer se é mito ou se é verdade. Mas antes de começar a falar dos mitos e verdades sobre o sono, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, se você já não for já é inscrito. Eu quero pedir para você dar um like nesse vídeo também. Tudo isso é super importante, porque quanto mais pessoas estiverem inscritas no canal e quanto mais pessoas derem like nesse vídeo, mais o YouTube vai mostrar ele para outras pessoas e mais pessoas então vão conhecer a sofrologia, tá ok? Então vamos lá. Primeira frase, mito ou verdade? Tem que se dormir antes da meia-noite. O sono antes da meia-noite cont conta o dobro. Mito ou verdade? Eu diria que essa frase não é completamente verdade, mas eu diria eu, eu classificaria ela mais em verdade. O sono antes da meia-noite é, sim, importante. Ele costuma ser um pouco mais pesado do que o sono do meio da madrugada ou mais ainda do final da madrugada. O primeiro sono, ele geralmente é um sono mais pesado. Por que, que a gente fala de antes da meia-noite? O que, que essa hora aí, meia-noite, tem de tão importante? Por que, que não é antes da uma da manhã ou antes das 11? Porque dentro do nosso cérebro tem o que a gente chama de relógio biológico. Esse relógio biológico ele é principalmente regulado pela luz do dia, a luz natural do dia. Então, quando a luz do dia começa a cair no final da tarde, no início da noite, o nosso cérebro começa a secretar um hormônio que se chama melatonina. Talvez você já tenha ouvido falar de melatonina. Então ele começa a secretar melatonina e o nível, os níveis de melatonina vão então subindo, subindo, subindo Até chegar no pico de melatonina, que acontece justamente por volta da meia-noite é a melatonina que dá vontade a gente de dormir né? a, gente vai a gente começa a sentir os sinais do sono chegarem ali um pouco mais tarde Então é por isso que esse horário da meia-noite é super importante Porque não é muito fácil, não vai ser muito fácil para você dormir depois do pico de, mel de melatonina Paradoxalmente, vai ser mais complicado para você adormecer, vai, você vai ter mais dificuldade para adormecer depois do pico de melatonina do que antes do pico de melatonina. É mais fácil adormecer quando o pico, a, a, a taxa de melatonina tá subindo ou quando ela tá no auge do que quando ela tá descendo. Né? Então, se você for tentar, se você for pra cama uma, duas, três da manhã, você vai ter mais dificuldade para dormir do que se você tivesse ido pra cama às 11. Verdade ou mentira número 2? Me disseram que roncar é Sinal de que a pessoa, quando a pessoa ronca, é sinal de que ela está dormindo profundamente. Isso é verdade ou mentira? Isso não é nem verdade nem mentira. O ronco não tem absolutamente nenhuma ligação com a profundidade do sono de uma pessoa. Tá? Roncar significa que o ar que entrou pelo nariz ou pela boca, né? Se a pessoa dorme de boca aberta, ele está encontrando ali algum alguma dificuldade para passar. Tem alguma obstrução ali do ar, geralmente é, é na, na, na região da faringe, pode ser também na, re na região do nariz, se você estiver resfriado. Mas é simplesmente isso, o ar está tendo dificuldade para passar. Então o ar pode ter dificuldade para passar por razões banais, tipo você está resfriado, e pode ser também alguma coisa muito mais grave, como é o caso das pessoas que sofrem de apneia do sono. Então ronco significa isso, o ar está tendo dificuldade para passar, não tem absolutamente nada a ver com profundidade do sono. Tá. Tem pessoas, inclusive, você já deve ter visto pessoas roncando, elas adormecem no ônibus e começam a roncar. Ninguém, a grande maioria das pessoas pelo menos, não estão em sono profundo um minuto depois de começar a dormir. Isso geralmente não existe, a menos que a pessoa tenha também uma outra patologia do sono, que se chama narcolepsia. Não vou falar disso agora, mas é uma... É uma doença do sono que realmente a pessoa já adormece e cai em sono profundo. A grande maioria das pessoas adormecem e só vão estar em sono profundo dali a muitos minutos. Então não, roncar não é sinônimo de estar em sono profundo, não tem nada a ver. A pessoa pode roncar também estando em sono profundo, mas não é necessariamente o caso. Ah, essa aqui é muito boa. Eu não durmo o suficiente durante a semana, mas no final de semana eu compenso totalmente o sono que eu não dormi durante a semana, então tá beleza, eu durmo pouco durante a semana, durmo muito no final de semana, então tá tudo bom. Não tá. O corpo humano foi previsto, isso é um mito, tá? O corpo humano foi previsto para dormir todas as noites, você não pode deixar o sono da segunda para quinta-feira, não existe, não existe esse sistema de compensação, o sono não é um banco, né? você não pode fazer poupança de sono, né, eu já comentei aqui que as pessoas falam, falam muito para as grávidas, né, e dorme agora porque você, né, depois você não vai conseguir dormir, não existe isso, não tem como fazer poupança de sono e também não tem como ter crédito de sono, o sono é todas as noites, tá, então não existe essa coisa de compensar no final de semana o que você não dormiu durante a semana, isso é absolutamente impossível. O que acontece é que você cultiva uma, uma exaustão durante a semana, você fica muito, muito, muito, muito cansado durante a semana. E aí no final de semana quando você dorme um pouco mais, você se sente menos exausto. Mas você não está compensando o sono que você não dormiu lá de segunda a sexta-feira não, isso não existe, isso é um mito. Álcool ajuda a dormir. Mito ou verdade? Isso é um mito. Álcool é um excitante, é um estimulante do sistema nervoso, tá? Tudo que a gente precisa antes de dormir é que o sistema nervoso vá se acalmando, vá baixando as atividades para finalmente conseguir apagar completamente que é dormir nada mais é do que isso, né apagar completamente a sua cabeça o seu sistema nervoso. Quer dizer, não completamente porque o corpo continua funcionando, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. O, o álcool, assim como o cigarro, assim como o café, assim como o açúcar, são estimulantes do sistema nervoso. Então é um mito achar que tomar um vinhozinho, tomar um, qualquer coisa no final do dia vai ajudar você a dormir. Muito pelo contrário, vai estimular o seu sistema nervoso. Se você não tem dificuldade para dormir, pode ser que não faça nenhuma diferença, se você tem dificuldade para dormir, procure evitar tomar álcool à noite. Outra coisa também que eu ouço muito, à noite antes de dormir, para preparar o meu sono, eu adoro deitar na cama ou deitar no sofá, com meu computador na frente, com meu com a minha televisão na frente e assistir seriado no Netflix, assistir televisão, nada mais relaxante do que isso. Gente, nada mais falso do que isso, isso é um mito. Assistir televisão à noite, assistir seriado no Netflix, no computador, no tablet, no telefone, onde for, não tem nada de relaxante. Bom, obviamente você está parado, né? Então é obviamente mais relaxante do que enfim, do que trabalhar, do que assistir um ensaio de escola de samba. Ok. Mas não é porque você está parado que o seu sistema nervoso está relaxando. Muito pelo contrário. A luz de todas essas telas, a tela de televisão, a tela de tablet, de telefone, de computador, mais ainda que a tela da televisão, emitem uma luz muito forte. É uma, essa luz se chama luz azul, né? que é uma luz muito barata e muito potente, que é capaz de Confundir o seu cérebro, ela é capaz de confundir o seu relógio biológico. Lembra que eu falei alguns minutos atrás que o relógio biológico era é, regulado pela luz do dia? Geralmente é só a luz do dia que regula o teu relógio biológico, quer dizer, você pode acender a luz da sua sala, da sua cozinha, você pode ter, enfim, muitas luzes na sua sala, isso não vai desregular o. O seu relógio biológico. A luz do computador, do, do tablet, do telefone, ela é capaz de desregular o seu relógio biológico. Ela é tão forte, ela é tão potente, ela emite uma luz tão específica que o seu relógio biológico acha que aquela luz ali é a luz do dia. Ele acha que é de dia, tá? E se ele acha que é de dia, o que, que ele faz? Ele para de secretar melatonina. Então isso é muito grave, isso pode realmente fazer você perder completamente o sono. Isso é também um estimulante, essa luz é um estimulante do sistema nervoso. Então muito pelo contrário, não é porque você está parado, sem fazer nada, olhando para uma tela que você está se relaxando, tá? Você está fazendo uma atividade que... É passiva, mas passivo não é sinônimo de se relaxar. Relaxar é outra coisa. Outra coisa também que eu ouço muito, quando você perde o sono de madrugada, você não deve sair da cama. Isso também é um mito. O sono que você perdeu, ele não vai chegar assim do nada, puff, você vai estar tá sem sono e de repente em um segundo você vai dormir. Isso não existe. Tá? Então, se você perdeu o sono de madrugada, muito pelo contrário, ao invés de ficar rolando na cama, olhando as horas passarem e, e, e criar ainda mais ansiedade, criar ainda mais nervoso e mais irritação, é importante que você saia da sua cama e que você vá fazer outra coisa em outro lugar. De repente, ler um livro, por exemplo, na sala, fazer exercícios de respiração, de sofrologia, na sala, no sofá. Quando a gente sofre de insônia, a gente tem imprimido muito forte na nossa cabeça que a cama é o lugar de, todas, de toda a nossa desgraça, né? A cama é o lugar onde a gente sofre, a gente se frustra, a gente, enfim, sofre todo aquele martírio de não conseguir dormir. Então é super importante que a gente possa tirar essa, essa associação de ideias, cama, martírio. Então, para você não viver esse martírio, saia da sua cama, vá fazer outra coisa, uma atividade calma, obviamente, de preferência sem a companhia da Luísa Azul, que eu acabei de citar. Você vai ver que quando os sinais do sono começarem a chegar, você começar a bocejar você começar a sentir uh, a tua cabeça, o teu, as tuas pálpebras pesadas, aí sim você vai para cama e você vai conseguir adormecer rápido. Vai ser muito melhor para você, o sono vai chegar muito mais rápido do que se você ficar ficar tentando, lutando contra a falta de sono na sua cama. Outra coisa que eu ouço muito, dormir de dia ou de noite é a mesma coisa, tanto faz, é importante você dormir 8 horas, sete horas por noite, mas não interessa se é de dia ou de noite, isso é um mito. O corpo humano, mais uma vez eu já falei, ele é regido, o nosso relógio biológico é regido pela luz do dia, o ser humano foi feito para dormir de noite. O corpo humano foi feito para dormir enquanto não há luz do dia, enquanto está de noite. Então, a melhor hora, as melhores horas onde você vai ter mais recuperação física e mental, porque o sono serve para isso, né, para se recuperar, as melhores horas onde você vai, ter, você vai ter recuperação física e mental são as horas da noite e da madrugada. Tá? O corpo eu já falei da melatonina, lá para as 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, ele para de secretar melatonina e ele começa a secretar um outro hormônio, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, justamente. Mas não é um estresse necessariamente negativo, é o estresse que vai fazer com que você vá ter vontade de acordar é, dali algumas horas. Então, imagina que às 5 da manhã você tem um pico de cortisol e você vai dormir às 6. É impossível, você não vai ter um sono reparador. Você vai até conseguir dormir, porque você pode estar muito cansado, mas não dá para dormir bem tendo um pico de cortisol dentro do corpo. Tá ok? Então, assim, não, dormir de dia e de noite não é a mesma coisa. Inclusive, as pessoas, a população de pessoas que, por razões profissionais, por exemplo, é obrigado a dormir de dia elas não têm a mesma qualidade de sono. Elas até podem conseguir dormir sete horas, o que já é muito difícil, porque geralmente vai ter um telefone que vai tocar, vai ter alguma coisa que vai acontecer, e geralmente essas pessoas não vão conseguir dormir um número de horas satisfatório. E mesmo se conseguirem, esse sono não vai ser tão reparador quanto o sono da madrugada, e isso a longo prazo, a médio prazo até, vai ter consequências nefastas para a saúde dessas pessoas. Então não, dormir de dia não é definitivamente nem um pouco a Mesma coisa que dormir durante a noite. Outra coisa que eu mesma dizia é, algum tempo atrás, eu morro de inveja dessas pessoas que chegam em qualquer lugar, no ônibus, na sala de espera do dentista, em qualquer lugar, bate a cabeça e dorme. Nossa, como eu morro de inveja dessas pessoas. Não tenha inveja dessas pessoas. Essas pessoas estão dormindo assim em qualquer lugar porque elas estão exaustas, tá? Não é normal uma pessoa adulta, bebê, dorme em qualquer lugar, é normal, bebê não foi... Não, não é feito para dormir, não é, não é feito para ficar acordado o dia inteiro. Uma pessoa adulta, eu diria até mesmo uma pessoa, sei lá, de mais de seis anos de idade, que bate a cabeça e adormece em qualquer lugar, é porque ela está exausta. Ela não está tendo o número de horas necessárias, o descanso necessário durante a noite. tá? Então, se você tem inveja dessas pessoas, não tem inveja delas, elas estão exaustas. Dormir assim Se elas dormissem realmente tão bem assim, elas dormiriam à noite na casa delas, na cama delas, e de dia elas estariam perfeitamente acordadas. Esse, esse, essa sonolência diurna ela é sinal de um cansaço extremo. Outra coisa que eu ouço muito é... Para ter sono, eu saio e vou dar uma corrida, corro 2 km, 3 km antes de dormir. Gente, isso é um mito. Correr ou fazer qualquer esporte, qualquer atividade física uma atividade física muito leve até porque não mas fazer qualquer atividade física muito intensa que vai elevar a temperatura do corpo é muito negativo para o sono tá é muito é muito prejudicial para o sono então fazer a ideia de que fazer esporte à noite é bom para dormir é um mito isso é isso é uma mentira tá o corpo eu já falei da secreção de melatonina né à noite enquanto a secreção vai aumentando a temperatura do corpo vai baixando é necessário né? É natural, inclusive, que a temperatura do corpo vá baixando porque isso é necessário para a gente adormecer. Então, se você fizer uma atividade que vai aumentar a temperatura do seu corpo, você está indo contra a natureza, tá? Você não vai conseguir dormir morrendo de calor. E quando você corre 2, 3 quilômetros, não basta parar e a temperatura vai cair. A temperatura vai caindo aos poucos, progressivamente. Né? Então, vai levar aí algumas horas até a temperatura do seu corpo conseguir baixar suficientemente para você poder dormir. Então, sentir muito calor antes de dormir é contra a natureza. A natureza determinou que a temperatura vai baixando para a gente poder dormir e... Se você fizer algo que vai elevar a temperatura do seu corpo, você vai prejudicar o seu sono. Então, sim, isso é um mito. Outra coisa também que eu ouço muito, dormir de dia atrapalha o sono noturno. Você tem que evitar de qualquer maneira tirar uma soneca durante o dia. Isso também é um mito. Eu diria, eu diria que isso é um mito parcial, né? Porque tudo depende da duração dessa soneca. Se você fizer uma soneca de menos ou ali por volta de 20 minutos e... Antes das quatro da tarde, essa soneca vai ser muito boa para você. Ela vai te ajudar. Se você está exausto, se você não tem a quantidade de sono necessária durante a noite e que você dá uma dormidinha, sentir uma soneca durante o dia, isso vai ser muito bom para você, porque você vai chegar à noite, a, sua, a, sua, a parte do seu dia que vai vir depois dessa soneca, você vai estar tá com mais energia, com mais dinamismo e você vai estar tá menos exausto durante a noite. Porque a exaustão não é boa para o sono, tá? A gente, a gente tem tendência a acreditar que quanto mais cansado eu tiver melhor para dormir. Isso é parcialmente verdade, porque você tem que estar tá um pouquinho cansado Cansado, sim para poder dormir, mas quando você está exausto demais, isso é prejudicial para o sono. Tá? Porque você está tão tenso, tão cansado, tão irritado, tão nervoso que você acaba tendo dificuldade para dormir. Então tem um, tem um, tem um pico ali de, de exaustão que você não pode passar. Então justamente a soneca durante o dia, se ela durar pouco e se ela for feita cedo, ela vai evitar justamente você tá estar nesse, nesse, nesse pico de exaustão do qual você não consegue descer e você não consegue dormir. Agora, se for uma soneca que durar muito tempo, você tirar uma soneca de uma hora, uma hora e meia, aí Sim, vai ser prejudicial para o seu sono. Primeiro, que se você acordar depois de você ter dormido uma hora, você provavelmente vai acordar num sono muito pesado. E se você acordar num sono pesado, Vai ser muito O resto do seu dia vai ser muito complicado, você vai estar irritado. É muito difícil sair do sono pesado, né? É muito mais fácil acordar quando a gente está no sono leve. Por isso que 20 minutos é a duração ideal, porque 20 minutos é um sono superficial. Você já consegue se recuperar ali bem, mas você ainda não entrou no sono pesado. E se você dormiu uma hora e meia, significa que você fez um ciclo inteiro de sono durante o dia. E quem faz um ciclo inteiro de sono durante o dia tem um ciclo a menos durante a noite Porque a gente dorme por ciclos E os ciclos de sono à noite Duram geralmente uma hora e meia Então se você dormir uma hora e meia Você pode até acordar bem Você não vai estar tá acordando num sono pesado Você já vai ter pego um pouco Da quantidade de sono que era a noite você vai ter feito durante o dia Então isso sim pode ser prejudicial pro seu sono Então a soneca durante o dia Mito ou verdade, tudo depende Da duração e da hora do dia Em que você vai tirar essa soneca então é isso, foram os 10 mitos e verdades do sono. Eu espero que as coisas estejam mais claras para você. Se você gostou desse vídeo, manda ele para seus amigos que têm dificuldade para dormir também. E continua vindo aqui que toda semana eu estou colocando material novo sobre sono e sobre outros assuntos também relacionados à sofrologia. Então um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!